Então, todo sábado eu escrevo um conto, e ontem foi o 25º conto da série. Que não foi um conto, foi uma, uma crônica, porque é, anteontem, sexta-feira, é, morreu o Leonardo Moy, vamos ver se consigo falar disso sem chorar, porque, bom, lendo o conto você, o leitor vai perceber porque que Leonardo Moy foi tão importante para mim na minha infância, né, eu cresci com com ele, com o Spock, com um o personagem dele, e era um tempo bem diferente, a gente só conhecia mesmo o Spock, eu nem, quando eu era criança, eu nem sabia qual era o nome do ator, né, Mas, pelo menos a minha galera não prestava atenção nisso. Então, em vez de, de escrever um conto ontem, eu decidi fazer uma crônica sobre a minha experiência, com, sobre o significado do Leonardo Nimoy para mim, hum. Na verdade, é uma homenagem ao Leonardo Mói. E eu fiz isso contando como é que foi a minha sexta-feira, o dia que eu fiquei sabendo de que ele tinha morrido. É, eu já esperava, que já já esperava já estava preparado, porque eu sabia que ele tinha sido internado. É uma vantagem desses tempos de Twitter, internet, etc. Né? Então já tinham falado de segunda, terça-feira, que ele tinha sido internado. E eu até tuitei, né? não estou preparado para perder o Leonardo Nimoy, a vontade de chorar. Aí, estava no restaurante com minha esposa e uma, uma grande amiga, do, a Rafa Ximenes do 366filmes.com, é, a gente está tentando convencer ela a fazer vlog também, seria ótimo, vlog dela sobre cinema, e ela leu lá no Facebook, no Twitter, não sei bem, que o Nimoy tinha falecido. E, claro, que na hora eu não consegui falar nada, só as lágrimas que corriam. E por só eu estava com duas pessoas muito, muito legais para mim. Né? A Rafa e a, e a Cláudia, que é minha esposa. E... É meio chato chorar em público, mas paciência. Né? Chorei. E aí eu comecei a voltar a pensar na, na, na infância. Falei assim, cara, eu tenho que escrever sobre momentos e formas como... O, o Spock me, me, me causou impacto. Os outros aspectos do Spock, do Spock, do Nimoy, que me causaram impacto, na verdade foi só lá depois dos 20 anos que eu fiquei sabendo de outras facetas do, do Leonardo Nimoy. Quer dizer, um pouco antes disso, é, teve eu fiquei sabendo que ele estava dirigindo filme, mas ficava sabendo ao longe, nunca fui muito de ler sobre a vida da, de atores, atrizes, essas coisas assim a não ser quando chega a gente assim, fofocas não me interessam Sim. muito mas interessa quando o cara é maneiro quando a mulher é legal assim. é... então, em vez de fazer um conto eu fiz essa crônica que é uma narrativa que eu gosto foi a mesma estratégia narrativa que eu usei no conto 24 que é uma narrativa mais é, errática né? você fica eu só chamo de flashback, mas eu não, não gosto muito de flashback porque é outra coisa o flashback você vai no... Vai no passado, é, muitas vezes para fazer um mistériozinho, e nesse jeito de escrever não, você fica na verdade indo e vindo entre passado e presente com mais é, intensidade do que num no, no flashback, flashback? No flashback comum. Gostei muito de escrever é, essa crônica, ficou curtinha, não olhei quantos, quantas palavras ficou ainda, mas não ficou longa. O, esse vídeo talvez não seja muito longo também para comentar é, a crônica porque é, é uma coisa engraçada né é, quer dizer não é uma coisa engraçada é uma coisa curiosa dos 25 contos e crônicas foram duas crônicas vou falar que eu que eu chamo de crônica mas antes vou falar outra coisa dos 25 textos que eu escrevi a maioria acabou sendo fantasia sci-fi, alguma coisa um pouco fora do comum, fora do... não realista. Né? É, e até parece que eu prefiro escrever assim. Na verdade, não. Na verdade, eu gosto mais de escrever um, um, um drama, uma história real. Só que a crônica, ela é bem diferente do crônico, do conto. E agora eu vou falar de conto e crônica, na minha concepção, porque cada um define isso de um jeito diferente. Né? É, Para mim, a crônica, ela... Te conta situações sem necessariamente haver uma trama com uma tensão, um problema a ser resolvido, um clímax, uma solução, entende? Que seria já uma coisa de conto ou de livro. Na crônica, para mim, não tem. Você vai descrevendo momentos da, da, de, de vida, momentos de, de uma realidade qualquer. Então, pode ser uma crônica é, de um dia na, da pessoa indo para o trabalho numa uma cidade grande. Então... Vai falar, ah, peguei o ônibus, poxa, lembrei que eu tinha o trabalho. E, e eu gosto da crônica que mexe assim com a memória, de para o passado e para o futuro, é, porque você acaba costurando, é, é como se você estivesse acompanhando os pensamentos da pessoa, e você acaba costurando as coisas em cima de uma linha de, uma, de, uma linha de é, acontecimentos, que são a crônica, né? a sair de casa e chegar no trabalho. E no meio desse trajeto, a pessoa observa coisas na rua, a pessoa lembra de coisas que tem que fazer, lembra de coisas que já fez, amizades que ela tinha, é, um rosto que ela vê sempre no, no, no, no ônibus ou no metrô. É, ou na rua e fica pensando na história daquela pessoa quer dizer, você não vai ficar julgando o outro chegar lá e dar um tobefe na cara da pessoa porque achou que nos seus devaneios a pessoa não presta, né? mas esse grande Big Brother que a gente vive é útil porque você tá é um exercício de empatia Bom, a Rafa disse que chorou lendo que pra mim já é um, um grande testado de qualidade né? eu acho que eu consegui passar o sentimento, pelo menos do que que é por dentro de mim e que permitiu minha vida escrever também é um, um tipo de catarse né você pega aquelas coisas todas que você está sentindo que está pensando e trabalha elas você se conscientiza delas coloca elas para fora ou na verdade coloca para dentro né é, tanto foi bom que eu estou falando é, sem ficar com a voz engasgada né é, Apesar de não estar falando aqui das coisas que é, o personagem do Leonardo Nimoy, o Spock, me ajudaram a, a superar. E nem das coisas que eu aprendi sobre o Leonardo Nimoy mais tarde, que me fizeram admirá-lo como um ser humano. Bom, eu acho que é isso só que eu tenho a falar sobre a crônica de, de, de ontem. A narrativa eu já falei e eu só comecei a escrever sem saber muito bem onde eu ia. Eu vou começar escrevendo minha sexta-feira é autobiográfico, é autobiográfica essa essa, essa crônica. É uma exposição né, você falar isso, mas é, até onde eu percebi não existe nada ali que não seja é, verdade, que não tenha acontecido de, de de fato. Pode ser que não seja exatamente da forma como, eu me lembro, tem alguns momentos, algumas, algumas coisas que... Eu não lero muito bem, então assim, as imprecisões dessa crônica não são inventadas propositalmente, são falhas de memória. Né? E é meio que uma superexposição falar dessa, falar que tudo ali é verdade, porque bom, espero que as pessoas vivas eu acho que não vão ler, as pessoas vivas envolvidas no conto é, não vão ler, as outras pessoas vivas envolvidas no conto. É, que são do passado dificilmente vão descobrir que são elas, porque são pessoas que vão perder o contato no muito tempo né? as pessoas às vezes a é quem eu estou me referindo é meu pai e minha mãe né? eles não vão ler a crônica, com certeza é. então assim, é meio delicado mas eu acho que a gente tem que meio que se expor um pouco para os amigos sempre, para aqueles amigos que você sabe que pode confiar às vezes às vezes você vai errado você vai confiar em alguém que não devia mas... Uh, que você ganha descobrindo pessoas em quem você pode confiar, vale muito mais a pena do que compensa totalmente as decepções e os sofrimentos que você tem quando confia em alguém errado. Agora, você confiar no mundo, se quer dizer mundo, né é, é, meia dúzia de pessoas leem esses contos e crônicas que eu estou escrevendo por enquanto, mas nunca se sabe, pode ser que algum deles vire um, uma coisa muito lida e está lá o Rony exposto naquelas... O Rony, a família do Rony, exposto. Mas acho que a gente tem que desmitificar isso. A gente fica nessa impressão, isso foi uma coisa importante no, na crônica, a gente tem muito essa impressão de que a gente está sozinho. Ah, só meu, é o caso, só meu pai é meio perverso. Tem pai muito mais perverso. Nossa, muito mais perverso. Meu meu pai era chato, vamos dizer assim. É que eu vivi de uma forma difícil aquela aquela... Relativa à crueldade do meu pai, né? Eu me bateu uma vez na vida porque eu insisti muito. Duas, talvez, só lembro de uma vez. E eu forcei a barra pra ele me bater. Eu devia ter uns. Morava no bairro Peixoto? Eu devia ter o quê? Tinha mais de 11. Tinha voltado de Brasília já. Eu devia ter lá pra entre 12 e 13 anos, assim. Mas então. É, eu acho que a gente, quando a gente expõe essas coisas que a gente vive, a gente, as nossas famílias malucas, um monte de gente que tem famílias malucas e acha que tem vergonha de falar, tem medo de falar porque acha que só a dele é maluca, acaba vendo, nossa gente, a família do cara é pior do que a minha, é igual a minha. Né? Algumas pessoas vão olhar e falar assim: caraca, minha família é maravilhosa porque a do, a do cara era péssima comparada com a família dele. Né? Eu conheço algumas famílias que são. Super saudáveis o relacionamento da. da já estou pensando em uma família aqui. É, família de nerds. Nerd, nerd é um, costuma ser um povo legal, costuma, há exceções. Né? Mas então é, é isso. Eu acho que é importante essa. É válida, é necessária essa exposição. Alguém tem que fazer para todo mundo, para o pessoal ver que família é assim. Dá problema mesmo, é complicado. E coisas te ajudam a superar a, aqueles problemas. E nessa crônica eu falo de algumas coisas que me ajudaram a me tornar um cara legal, acho que eu sou um cara legal, é, apesar da, de ter tido uma família meio, meio ruinzinha, né é, é isso. Até o próximo conto, que é o 26, e aí espero que seja um conto mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pro o próximo conto também, que as pessoas podem votar é, em qual das três opções de conto é, elas querem ver escrita. É isso. Vai. Um dia eu vou aprender a fazer essas coisas assim de acertar. Acertar o cabelo. Ô oh, cacete. É. E foi. Ah, vale a pena dizer isso. Eu comecei. E foi. a ah, vale a pena dizer isso. É interessante, isso, né? O Big, é meio, é, o Big Brother. Esse programinha, né? Ele é meio uma crônica, né? Você não tem uma trama. Você tem ali, você vê o dia a dia das pessoas. E eu escrevi um Big Brother do, um big brother do Leonardo Nimoy, da minha experiência com o Leonardo Moy.